A ciência brasileira atravessa uma crise seríssima. O financiamento para a pesquisa caiu a quarta parte do que era em 2010. Isso ocorreu nos últimos três anos, sendo que nesse ano tivemos um corte de 44% no orçamento de ciência e tecnologia. Isso está resultando no fechamento de laboratórios, na ida de cérebros para o exterior na interrupção de pesquisas que beneficiam diretamente a população brasileira. Por exemplo, pesquisas sobre o Zika e sua influência na microencefalia. Pesquisas que têm a ver com a agricultura brasileira, ciência para a agricultura, que nos últimos anos aumentou consideravelmente a produtividade da nossa agricultura. Pesquisas que levaram ao pré-sal, que atualmente corresponde a 50% da produção de petróleo no Brasil. Tudo isso está ameaçado pelos cortes na pesquisa, precisamos reagir contra isso. O dia C da ciência vem aí, é o dia 25 de outubro, é muito importante a participação de todos nesse dia.